Uma das formas que eu acho mais é, fácil tá? de você começar a usar a sua jeans de um jeito mais estiloso é com maxi tricô colorido e colorido, eu falo colorido mesmo. Olha eu aqui falando, né, a pessoa que mais usa branco, preto e cinza falando de cor, porque eu acredito que esse, esse truque, né? essas cores mais vibrantes tragam mais a é, alegria para o look, mais estilo também. Nada também que você não possa usar um tricô, né, de uma cor só, como um vermelho, um amarelo, ou pode ser também um azul turquesa, um azul royal, um verde bandeira. São cores que ajudam e facilita muito é, nesse truque de estilo. Como o tricô já tem essa essa pegada, né, de, de trazer mais estilo, ainda mais esses max tricôs, são esses tricôs bem largões, oversized, que eles, é, sabe quando você olha e você vê estilo naquela mulher? É isso. E aí você pode, né, uh, começar a entender os acessórios que você mais gosta e incluir. Se for um tênis, inclui um tênis legal, um tênis que te representa, pode ser um estilo uh, vintage, pode ser um all-star, Pode ser um mais básico, pode ser um todo branco, pode ser um super exuberante, desde que aquilo faça parte do seu estilo pessoal. Dá para usar também sapato e sapatinho bailarina, né, com saltinho bloco, fica muito legal, dá para explorar muito, dá para usar com flat, dá para usar com salto, dá para usar com escarpão, com bota, então é... é um truque muito usado e você nem imagina ser um truque nem imagina como isso fica legal. Isso depende muito de você, da tua visão né, do que é moda, mas é um truque que é muito bem vindo e você começa a multiplicar a tua calça jeans. Então você sai daquele lugar de que você só usa aquela blusinha, aquela camisetinha que é mais sequinha, que nos anos 90 se falava né, que era baby look, aquela mais sequinha e você começa aí a explorar de outras formas com um tricô coloridão, por exemplo.